Tá, vocês que me pediram para Sobre o negócio lá do Paulo Cogos ser enganado todo... por todo mundo Eu vou mostrar aqui um negócio que eu quero mostrar pra vocês Aqui O Cogos postou esse negócio aqui Peter, você é uma pessoa obesa e cebosa de péssimo gosto Um mofo sórdido de cheiro e aparências morimbundos que cresce em um libertarianismo abandonado Mas será varrido tão logo... <risos> Ai, meu... Então logo arranjarmos e iluminarmos este movimento. Tá, então o Kog já tá aqui na ideia de movimento libertário, né, de liderança, em vez de o pessoal pegar e ter uma atuação independente, e xingando o Peter só agora que ele se deu conta que o Peter estava associando, Mesmo depois de avisar por anos. Só agora. Mesmo com o Peter passando pano... Eu, desculpa, com o contrário. Com o, não, o Peter passando pano pra bombardeiro de de, de... de Sei lá, pra explosão lá do carro da filha do Dugan, né, Pra, com um atentado terrorista, com matar criança, com um infanticídio de russos. Não, o estava tava lá assim, ó, oh, nossa, nossa, olha, Peter Turguniev coisa mais linda, olha, que coisa linda, eu Estou tá passando no meu pano, que coisa bonita. Aí, quando falou mal do. Quando ele falou, não, não, golpistas, pronto. Daí o Cogos pegou e acordou. Aí ele sentiu a pica entrando no cu e acordou, entendeu? Ele, ó, oh, opa, opa, veja só, agora eu me dei conta. Então, o ancap soviético, que o pessoal lá atrás ficou puto comigo por falar nisso, lá atrás ficaram puto, né? O P, T, E, R, Peter, dessa forma, com o P é mudo, tá? É, o, P, não, o P é só consonantal, ele não é silábico. O Peter, né? Era no final ancap soviético. O meme, que eu arquitetei lá atrás, tá se aplicando hoje. E aí? E aí, Cla? Como é que fica? Né? Pergunta que eu faço pra vocês. Daí o Peter falou que ah, isso é coragem, cantar música tradicional ucraniana na Praça Vermelha, que fica na Rússia, né? Sem violência, mas correndo o risco de ser preso, quebrar prédio vazio é golpismo de ba e baderna, né? Mas quando era explodir carro da Duguina patriotismo. Né? Quando era pegar e matar a criança russa, patriotismo. Agora, que não cola mais, não, não, não, não, terrorismo. Entendeu? E é aqui, ó, tô emocionado com a canção General. Retire as tropas e mande flores ao Zelensky. É, isso aí é o puto. Daí eu Deu, peguei e falei aqui, ó. Viu que ele bloqueou o Juro Lobo? É, na justificativa que ele não gosta de ser questionado em público? É uma, mas é uma pegadinha. Ele não gosta de ser questionado em privado também. Foi isso que eu peguei e comentei, né? olha aqui, ó. Flore, deixa me ser bem claro e honesto. Você pode até ser libertário, coisa que o verme do Peter não é. Mas eu não gosto de você e acho um, um sujeito sem caráter. Né? Uh, não queira tentar ser meu amiguinho Primeiro, eu não tentei ser o amiguinho dele aqui né? Eu vou dar os like aqui nos negócios Eu vou dar dislike pro Peter eu, Pro Peter não, pro Kogos, deixa aqui, beleza Já sujeito sem caráter né? Não gosto de você papapapipipi não queira ser o amiguinho Primeiro, isso aqui é nosso amiguinho eu Tô só sendo cordial e perguntei se ele viu uma coisa e fez uma piada Kogos já lançou Brabo, entendeu? Já lançou putinho Então eu falei aqui, ó. olha uh, Entendo o que você pensa assim no meu caráter mas, não levo, uh, mas eu não, uh, não levo o que você apresenta sério quanto isso. Não é pelo fato do seu caráter dúbio, porque o Cogos tem um caráter dúbio realmente. Pega e quando uma pessoa zoa ele em público, o que o Cogos faz? Chamar a polícia, vou te chamar de infiltrado. Um cara lá falou um troço pra zoar o Cogos, tipo, viva o Bispo, o cara que dá faca no Bolsonaro pra quem não conhece. O Cogos saiu correndo pra procurar a polícia, pra então ele mentir dizendo que o cara estava ameaçando todo mundo. Entendeu? Então, o caráter do Cogos é de Eu coloquei assim, ó, mas pelo fato de você ter um péssimo histórico de julgar o caráter alheio. Bolsonaro apoiou e agora retirou o apoio por afrouxar, porque o Bolsonaro foi contra as manifestações. Darcísio fez campanha e agora quebrou o cara com, uh, que o maluco está lá em Davos, gastando dinheiro do paulista. Fora que é carioca. Fora que é carioca. O Cogos não só apoiou um globalista, como apoiou um globalista e carioca para o uh, governador de São Paulo. Né? Por quê? Porque na cabeça dele seria pior ter um globalista comunista. Porra, mãe! O cara querendo pegar e passar pano pra carioca? Né? Intancável, cara. Intancável. Peter, passaste pano e agora tá puto e o cara é tão incoerente quanto há um ano atrás. Só que agora o tema te irritou. Fora os outros. Né? Fora um monte de gente o Cogos apoia aqui e se irrita ali. O Cogos fecha aqui, um dia é amor, um dia é ódio, entendeu? Ele, daí aqui, ó, não confunda a minha cordialidade com quem quer amizade, da mesma forma que quem critica e faz graça com quem quer o mal. Porque quando o Cogos teve que pedir desculpa pra família do Dória, eu peguei e disse E o pessoal tava lá, não, Cogos tem que pegar e, se, e morrer, tem que se martirizar pelos libertários. Eu falei, cara, movimento libertário de é rola, ninguém tem que se martirizar por ninguém, vai se fuder essa merda. Bem simples, né? O que que aconteceu? Ele, ah, não, realmente, o teve uma posição coerente. Né? Deixa eu ver aqui. Uh, deu pessoal, falou umas merda aqui, Deu o Cogos disse ó, em todos os exemplos que você citou, eu me enganei achando que, é, que era bom caráter, das pessoas, das pessoas citadas. Mas quando eu digo que alguém é mau caráter, dificilmente eu me engano. E isso daqui levou esse texto, que eu vou resumir para vocês, mas se vocês quiserem ler, tá aí. O que que acontece? O Cogos, ele tem uma série de juízes, uh, o Cogos, ele faz o seguinte, quando ele pega e defende uma pessoa, isso serve pra qualquer pessoa. Se vocês veem uma pessoa que ela é enganada direto, ela pensa que uma pessoa é bom caráter, e ela é enganada direto, tu tem um problema que é o quê? Essa pessoa é um péssimo juiz de caráter. Tanto pra bons caráteres quanto pra maus caráteres. Por quê? Porque ele tem um alto grau de, de falsos resultados. Tanto os falsos positivos, tipo, ah, a pessoa é bom caráter, no final o Ancapsu, é o Bolsonaro, é o Tarcísio, é o fulano de tal... Né? é o Witzel, é aquele outro, não sei o que é sempre uma pessoa que ele vai levar nos dedos é sempre alguém, tipo o Porto, que ele também estava defendendo levou nos dedos, é sempre alguém que ele vai defender, essa pessoa vai enganar ele e daí ele vai pegar, no caso do Kogos em particular vai explodir, puta da cara porque foi enganado né? então o que acontece o, uh, qual que é a vantagem que o Kogos tem quando ele faz um falso positivo, é que ele tem um indicador latente da inacurácia do julgamento dele, por quê? Porque quando ele está errado o cara engana ele, daí quando ele nota que foi enganado e quando ele, de fato, vai enganar, porque ele pode até se enganar sobre o fato, estar enganado sobre o fato de ter sido enganado, ele pega e reage e coloca o cara na posição de mau caráter. E algumas vezes ele entra num, num, num, num, num resultado verdadeiro, né? Ah, antes eu vi o cara como bom caráter, mas isso é um falso positivo. Não, agora o cara me enganou, ele é um mau caráter. Opa, agora é um, é, um, é um mau caráter verdadeiro, é um verdadeiro negativo, né? Então o que acontece? Ele tem essa posição, só que ele acha... Que ele não comete o mesmo erro sobre falsos negativos, mas é um absurdo. Por quê? Porque ele comete tantos erros sobre os, uh, sobre os positivos, tendo falso positivo, só que ele não tem evidência do contrário. Ele já espera ser enganado pelo mau caráter, ou quem ele acha que ele é um mau caráter. Então ele faz o quê? Os mau caráter de verdade, ele se afasta. E os caras que são bom caráter, só que ele acha que é falso, ele se torna antagônico a esse cara e não tem como esse cara provar que ele tá falso. Porque ele cria um problema de um catch 22, que eu chamei, que é uma coisa conhecida, que é aquele assim: ó, tu fez algo, tu tá ferrado. Se tu agir, tu tá ferrado. Porque é o seguinte: como que o Cogs pensa? Óbvio, não existe 100% bom caráter, 100% mau caráter. É um gradiente, mas pessoas cometem erros e, não, e fazem coisas certas, de maneira geral, e a soma disso aí que diz onde é que tu tá no lado da balança, né? Do meio termo pra um lado para o outro. Se tu é ambivalente, se tu é bom caráter ou mau caráter. Quando o cara comete uma, uma cagada, faz uma coisa errada, daí que, que o Cogs vai dizer, tá vendo? Eu julguei esse cara como um mau caráter. E como ele fez uma coisa errada, ele só pode ser de fato um mau caráter. Beleza? Só que quando o cara faz uma coisa boa, o Cogos vai fazer o quê? Não. Este cara está fazendo uma coisa boa por um subterfúgio, porque ele é um mau caráter. Mesmo sendo falso, tá? Claro, mal-caráteres fazem coisas boas por subterfúgio, isso é verdade. Só que como o juízo do Cogus é falho, ele pega um cara que está genu, genuinamente fazendo uma coisa boa e diz, não, isso é um subterfúgio, o cara no final é mal-caráter. Então tu cria um problema que essa pessoa nunca consegue escapar desse juízo. O Cogos, ele bate a sentença e pronto, esse cara é mau caráter para o resto da vida. Prisão perpétua no mal-caratismo na cabeça conturbada do Cogos, né? Então, além dele criar o falso juízo, ele tem um problema dos falsos mal-caráteres que ele não consegue ter uma prova do set, ele não vai ser enganado, ele não vai ter nada que o, que o, o falso mau caráter possa fazer. A não ser que seja uma, um grande sacrifício que o Cogus consiga ver. Que seja alguma coisa que, digamos assim, pegue o Cogus completamente desprevenido e que não haja, sei lá, algo e troca. Então o cara tem que ser, digamos assim, fazer uma coisa quase que, que imaculada, quase que gloriosa, digamos assim. Né? Então o que acontece? Ele chega num ponto que ele, é muito difícil ele retirar essa sentença da cabeça da pessoa. Por isso que ele tem essa mentalidade que ele acha que ele nunca erra. Entendeu? Por isso, quando o Cogus ele sai lá gritando, dizendo que um cara é mau caráter, tu não tem que levar a sério. Da mesma forma, quando o Cogos tá lá babando, lambendo um cara, né? Se engasgando de tanto sêmen que ele tá bebendo do político, tu também não tem que levar a sério. Porque ele é um péssimo juiz de caráter. Tu pode ver isso aí pela frequência que ele erra, insiste no erro, passa pano e aí, e então, lá na frente, quebra a cara. Isso é um indicativo. Grosseiro disso Só que daí o pessoal acha que, uh, que o negativo é verdadeiro O Kogos erra sempre Quando se trata do bom caratismo das pessoas, ele é enganado sempre E realmente aquelas pessoas que eram mau caráter Só que ele daí acha, e tem seguidor dele Que acha que se ele chamar alguém de mau caráter ele tá certo Olha, ele errou tanto no bom caratismo Que compensou no mau caratismo Ele consegue acertar, ele ficou infalível no negócio né? Não, o que acontece É que ele tem o mesmo poder de previsão Do Peter quando se trata de caráter alheio Esse que é o ponto e eu não falo isso pra atacar o Kogos Dizendo assim que o Kogos é um, uma pessoa horrível E não sei o que, não sei o que, não sei o que Não é esse argumento que eu vou fazer O cara pode não conseguir pegar e ser um bom juiz de caráter E fazer alguma coisa boa, não tem problema O foda é que se o cara não se, pol não se policiar Sobre essa posição, ele vai acabar fazendo o quê Ele vai acabar se isolando de todo mundo Toda pessoa que pode ajudar ele Toda pessoa que pode levar alguma coisa em diante Vai acabar sendo antagônico por ele, por quê? Porque quando o Kogos coloca na cabeça que uma pessoa é mau caráter Ele é antagônico a essa pessoa ele pega e vai contra essa pessoa. Ah, mas, foi. você também critica as outras pessoas. Eu critico pelos argumentos. O que eu acho sobre o caráter da pessoa ou não, eu dou motivos para dizer que sim ou que não. Eu vejo que existem pessoas inconsistentes e a inconsistência não fala muito sobre o caráter, e sim sobre as ideias da pessoa. Muitas vezes ela está presa no duplo pensar. Ela é uma boa pessoa, só que ela é uma pessoa de ideias confusas. Né? Por isso tem que sentar e conversar. Porque daí tu vai pegar e entender melhor com a conversa onde é que está o caráter dela. A pessoa é pro aborto Beleza, se eu fosse com a cabeça do Cogos, é dizer, toda pessoa pró-aborto é mau caráter, né eu posso até falar isso pro meme, mas assumir isso sempre, apesar de ter uma tendência a favor, assumir isso sempre é um erro o que acontece, se tu assumir isso, tu nunca vai conseguir convencer de fato uma pessoa que ela está errada, porque ela vai te ver como um antagonista em maior parte do tempo, ah, mas Suor, você critica o Peter, porque o Peter é uma pessoa que claramente não admite que está errada, eu até fiz um post brincando o Peter admite que você critique ele toda vez que ele achar que ele está errado entendeu o ponto? Não preciso falar muito. Então, o que acontece? Não existe essa relação, se tu for ver, que possa pegar e redimir o posicionamento do Cogos Entendeu? Não existe. Porque quando o Cogos fizer alguma coisa que na cabeça dele é justa e ele está, no fundo, sendo um mau caráter, ele vai falar o quê? Bem, a pessoa foi antagônica comigo. Ele só pode ser um mau caráter. A pessoa, sei lá, zoou a minha campanha. E eu só quero fazer o bem. Querer fazer o bem, ter boas intenções, não é a mesma coisa que conseguir fazer o bem. Como já dizem, de boas intenções, o inferno está pavimentado. Então o Cogos faz o quê? Tá puto comigo porque eu zoei ele em campanha, basicamente isso. E o cara faz o quê? Tudo que pegou e foi contra mim é mau caráter. Eu sou o bem, eu quero fazer o bem, eu sou o bem encarnado. Logo, todo mundo que está contra só pode ser mau caráter, esse é o pensamento do cara. Então o cara erroneamente classifica os outros dessa forma, e ainda, e ainda como cristão, ele falha. Porque já, seria horrível uma pessoa, tipo eu que sou agnóstico, fazer isso daí, cometer esse tipo de erro de julgamento. Né? Por quê? Porque eu estaria tratando os outros de uma forma indevida. Eu estaria sendo um filho da puta né? e corno, porque eu estaria sendo enganado o tempo todo. Então eu sou um filho da puta e um corno, se eu estivesse fazendo isso. Só que se eu fosse um cristão era pior, porque a forma que eu estaria agindo com o outro seria injusta, não solidária, não caridosa, não teria a questão do perdão, do amor ao próximo. Entendeu? Estaria pecando nessa, nessa área. Em pegar injustamente e tratar uma pessoa que tem características sim, que redimem ele. Beleza, o cara é um pecador, mas tratar ele como se ele fosse o diabo na terra. Assim, como se tu for considerar que o Kogos manda todo mundo para o inferno. O Kogos é o porteiro do inferno. Por quê? Porque ele pega e diz: Fulano de Tal está ardendo, não sei o quê, não sei o quê, no inferno, e se fudendo e não sei o quê, e no mármore, e no, no coisa e não sei o quê. Cara, nem a Igreja Católica fala que as pessoas estão no inferno ou no céu. Tu fala que tu pode ter mais ou menos uma ideia do que pode levar uma pessoa para o inferno e para o céu, mas você não sabe qual é a decisão final de Deus. Tanto que a Santa Sé não afirma que Judas está no inferno. Mas o Cogos, que está acima até do próprio Papa, ele sabe. Porque Deus falou para ele. Ele sabe quem está no inferno e quem não tá. Entendeu? Então, assim, ó, quando o Kogos, ele vai tratar dessa questão do caráter alheio, ele faz o quê? Ele é enganado, ele quebra a cara, quando é um falso positivo, e quando é um falso negativo, ele se enviesa contra a pessoa. Mas, na cabeça dele, como ele não consegue ser enganado pelo falso negativo, como o falso negativo não consegue fazer nada que, que mostre, ele diz que não. Que ele, na verdade, é um ótimo juiz de caráter, mesmo ele errando sempre, quando a gente consegue ter uma prova latente, que é ser enganado. E quando a gente não tem prova latente só prova taça, tipo, tu conhece a pessoa que o Kogos está criticando e fala, pera, esse cara que o Kogos está criticando é um cara super gente boa. Esse cara aqui, ele é tranquilo. Ah, ele falou uma coisa retardada, beleza, mas tu vai falar com ele e tu entende por que ele falou isso, porque ele pensou tal coisa, porque, porque ele acha que é isso aqui. né Tipo, é como a maioria da pessoa que é pró-aborto, ele não acha que é assassinato porque ele não acha que seja vida. Agora, quando tu convence que é vida, o cara fica tipo, puta merda, olha o que eu defendi. O cara sente até um pesar na consciência por defender isso daí, entendeu? Mas o foda é isso. O cara, quando tem esse tipo de posição, onde o juízo dele é muito fraco quanto a essa relação, e pô, eu não quero atacar aqui o Cogos de graça, mas, pessoal, o Cogos ele tem asperger ele tem isso daí, é muito difícil pra ele ter um certo traquejo social. Não tô falando isso pra desmerecer o coitado, só tô dizendo isso. Tenham noção disso, entendeu? Tenham noção disso. Se vocês assistem o Cogos pelo argumento, lembre-se quando o Cogos pega e critica o Porto, o Cogos tá, ela, era lá um e-carne com o Porto até pouco tempo atrás. Estão sempre nessas. E quando o Kogos acha que é, que é propício, quando é pragmático o suficiente para ele, o que, que ele faz? Ele suspende o juízo dele de mau caratismo e daí coloca que o cara é bom caráter. Até o cara enganar o coitado de novo. O Porto foi entre tapas e beijos durante todo esse tempo. Então é esse o ponto que eu quero dizer para vocês. tá? Eu estou basicamente resenhando o texto para vocês, eu não estou lendo o texto, mas a estrutura está lá.